Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. E nesta edição você vai conferir. Reforma trabalhista. Ao pedir demissão, o empregado pode fazer acordo com o patrão para receber multa rescisória e sacar parte do FGTS. Tanto o empregado quanto o empregador podem inicialmente propor o um acordo um ao outro e entre si pactuarem, entenderem o que é correto justiça condena ex-funcionário que pagou testemunha para depor em audiência. No estúdio você acompanha uma entrevista sobre acidente de trabalho com o fiscal Eduardo Almeida. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Desde o ano passado, empresas e funcionários podem fechar acordo de demissão e garantir de forma legal o recebimento de alguns benefícios. A mudança faz parte da reforma trabalhista. Acompanhe na reportagem. O novo modelo de demissão começou a valer em novembro do ano passado, juntamente com as novas regras da reforma trabalhista. De lá para cá, empregados e patrões podem negociar o um encerramento de contrato por meio de um acordo de demissão consensual, no qual o funcionário tem direito a receber parte do fundo de garantia, o FGTS, e da multa. Um exemplo prático, o empregado que deseja sair da empresa, pedir demissão, se ele hoje... Ele adota essa prática, ele não pega nem o valor referente ao fundo de garantia. Férias, caso vencida, férias proporcionais, 13 terceiro, saldo de salário, ele recebe na integralidade. O que ele deixa de receber na integralidade é se, no caso, o aviso prévio é indenizado, que ele passa a receber apenas 50%. Antes da lei, não havia possibilidade legal do empregado ou empregador fazerem um acordo de desligamento. Neste caso, se o funcionário pedisse demissão, não tinha direito de receber o aviso prévio indenizado, FGTS e nem seguro-desemprego. Com a reforma, além de receber 13º salário, saldo de salário, férias acrescidas no valor de um terço, como é direito de todo trabalhador, a empresa também paga multa rescisória no valor de 20%, além de liberar o saque do fundo de garantia. No entanto, o empregado não tem direito de sacar o seguro-desemprego. Mas a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso alerta que a mudança nas regras de demissão não dá o direito de o patrão impor a rescisão por acordo. Tanto o empregado quanto o empregador podem inicialmente propor um acordo um ao outro e entre si pactuarem, entenderem o que é correto para aquela relação. Apesar da flexibilização na lei, simular demissão apenas para o funcionário sacar benefícios sociais continua sendo crime previsto previsto. No código penal Tem reflexos, dentro, dentro, dentro, tanto do ponto de vista do Ministério do Trabalho Com a autuação, como reflexos dentro da justiça criminal Porque essa pessoa provavelmente ela vai ser indiciada Ela vai ser processada e eventualmente condenada Por fraude a esse recurso público O trabalhador mostra a conversa no celular para a juíza E acaba condenado por litigância de má fé Veja os detalhes no quadro Decisão com a Alves. Álvares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 Por esse motivo, a oitiva da testemunha foi indeferida e o trabalhador foi condenado a pagar 10% do valor da causa por litigância de má-fé. E todo cidadão sabe que a carteira de trabalho e previdência social foi uma grande conquista. É nela que estão registrados os detalhes importantes, como as funções desempenhadas, os contratos, os salários e as promoções recebidas. É por isso que o quadro Tome Nota dessa semana vai contar cinco coisas sobre esse documento obrigatório para todo trabalhador. Cinco coisas que você precisa saber sobre a carteira de trabalho.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 Você acompanha uma entrevista com o auditor da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego aqui de Mato Grosso, Eduardo Almeida. Ele fala sobre acidentes de trabalho. Não saia daí que a gente volta já.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 Olá, o Trabalho em Revista está de volta. Você sabia que, segundo dados coletados pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do MPT e também desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho, a cada quatro dias uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho em Mato Grosso? Apenas em 2017 foram registradas 8.160 comunicações de acidentes de trabalho e 82 mortes. Mas especialistas afirmam que a realidade pode ser ainda mais assustadora por causa da subnotificação que é grande. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Eduardo Maria, que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista. Obrigado, Rafael. Eduardo, é assim mesmo? É assustadora os acidentes de trabalho? Ou esse número reduziu no último ano? É, tem, tem um descompasso aí entre é, os dados do, do, do ano passado, 2017, que foram publicados recentemente né, pelo, pelo INSS, com base nas CATs, e, e, e do ano anterior que a gente trabalhou. É, mas a questão que tem vários fatores que, é, por exemplo, a, a crise, a, a informalidade, vários várias fatores que que mostrariam que houve uma redução, mas isso tem que ser analisado de uma forma mais ampla, porque a questão é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas o fato é que os acidentes de trabalho têm se avolumado muito né, em âmbito nacional né, e Mato Grosso tem se destacado, infelizmente, negativamente nesse, nesse aspecto. A subnotificação contribuiu para essa redução? Sim, de certa forma a subnotificação ela, ela, ela faz com que você não consiga ter a noção real do que tem acontecido, né? É, e há uma dificuldade grande de você trabalhar com dados estimados. Então, o que a gente tem visto que vários fatores, né? por exemplo, os trabalhadores que, que não são registrados. Então implica numa subnotificação, porque se ele não tem registro, o trabalhador também, é, o empregador também não faria é, a, a CAT. Né? É, por receio de demissão ou de alguma represária, acaba que o trabalhador também fica sujeito a, a, a não informar que ocorreu aquele fato específico. Né? Os empregadores, muitas vezes, né, aí estão falando dos maus empregadores, né? por, por uma questão de é, aumento de encargos, também acabam não informando a, as CATs. Então, são vários fatores e realmente a, a subnotificação ela, ela é um fato e que realmente atrapalha também a questão da, da, é, da gestão mesmo dos acidentes e da, das consequências, das, é, dos fatores de prevenção em vários aspectos. Porque combater o acidente no ambiente de trabalho é tão difícil e qual é o custo disso para a empresa, para a família do trabalhador é, é, e para a sociedade de uma forma geral? então o primeiro obrigado a, a conter os riscos no ambiente de trabalho é, é o empregador. A empresa ela tem essa obrigação legal, porque é, contratou a mão de obra né, e o trabalhador sai da então, sua casa para o trabalho e ela não pode retornar para sua casa com alguma lesão né, ou até mesmo no, né, é, é, é, um óbito, né falecimento. Então, há uma responsabilidade social da empresa retirar aquela mão de obra do trabalhador né, para a sua empresa e depois devolvê-la no caso de dispensa, no caso de, de uma demissão, né, é, também com o trabalhador é, com suas perfeitas é, é, funções em, em saúde. Né? Então o empregador é ele que detém inicialmente a obrigação né, de conter os riscos do ambiente de trabalho. Claro que o trabalhador também é uma peça importante nesse, nesse aspecto, porque é, ele precisa seguir também as normas né, da empresa, os, os procedimentos operacionais, todas as questões que envolvem a execução do trabalho. Mas é, a empresa tem também o dever de, de seguir a legislação, de é, realizar todos os laudos, é, todos os programas como o PPRA, né, que vai dizer quais são os riscos que existem naquele ambiente e, as, e principalmente tomar as medidas de prevenção. Então... Nós temos uma obrigação que é do, do, do empregador, que passa também por uma questão é, pelo trabalhador, mas basicamente né, nós temos que buscar mecanismos de conter os riscos para que as pessoas não vão ao trabalho né, para é, adoecer ou, ou é, ter lesões. E o custo disso para a empresa, de quem não se previne, é maior do que se prevenir? É, exatamente, porque a empresa, assim, muitas vezes, os trabalhadores... É, eles têm é, funções que demandam muita capacitação. O custo de você substituir esse trabalhador que já está inserido dentro do seu, da sua produção é, é muito grande. Você não acha determinados profissionais de uma forma é, fácil. Né? E até ele se adaptar à rotina da, da empresa e todos os aos mecanismos, aos sistemas que existem na empresa, então tem esse custo né? se, é, porventura, envolva um trabalhador altamente capacitado. Né? Então tem o custo para a empresa nesse aspecto, porque qualquer afastamento ela vai ter encargos em relação ao afastamento do, do, do trabalhador e isso afeta inclusive a sua produção. E aí nós estamos falando, muitas vezes, de custos muito elevados para a empresa dependendo do, traba do trabalhador que sofreu o um acidente. Por que, que o número de trabalhadores que sofrem acidentes é, nesse ambiente, na, na sua maioria, são pessoas novas? É a falta de experiência, a falta de informação? A gente pode levar, é, considerar nesse caso, né, os acidentes têm ocorrido bastante com, com trabalhadores recém-contratados. Porque né, na pressa, muitas vezes, de você ter que repor a sua mão de obra, né, é, e acaba que é, se negligencia, negligencia né, a, a, a capacitação, as informações, Que o trabalhador tem o direito de ser informado ao entrar no ambiente de trabalho de quais os riscos que ele está sujeito. Né? quais é, a, os equipamentos que ele precisa portar e, e, e a empresa tem essa, essa, essa obrigação. Então, nesse aspecto, você tem que... É, buscar, então, todos os mecanismos de mantê-lo suficientemente informado e a empresa de tomar as medidas protetivas a, adequadas. A indústria e a construção civil são um dos locais que mais ocorrem esse tipo de acidente. É, Mato Grosso está entre os estados é, com maior índice? Exa exatamente. Infelizmente, Mato Grosso tem se destacado negativamente no cenário. É, no anuário estatístico do, do, do INSS, divulgado em 2015, né, nós tivemos... É, Mato Grosso com um índice de, não em número absoluto, porque Mato Grosso é um estado que tem, é, comparando com São Paulo, né, né, você tem é, é, é, muito menos trabalhadores do que, do que em São Paulo. São Paulo não tem 20 obra. milhões de habitantes, é. Mato Grosso Exatamente, inteiro né? tem 3, quase 4 milhões. Mas aí se a gente comparar, e aí a comparação ela, ela é devida a óbitos a cada 100 mil trabalhadores, né, a média do Brasil, né, de acordo com o anuário de 2000, 2015, né, é, eram 7 óbitos a cada 100 mil. E Mato Grosso estava, in, infelizmente, como campeão. Né, apresentava índice de 13 óbitos a cada 100 mil é, trabalhadores. E isso é muito preocupante. Né? Qual que é a penalidade para o empresário que descumpre regras, que negligencia? É, e qual que é o trabalho que a superintendência vem fazendo justamente para poder prevenir e coibir esse tipo de prática? Acho que primeiramente a empresa tem que pensar nos custos dela do óbito de um trabalhador, de uma lesão, de um afastamento, a quanto aquilo impacta a sua produtividade. Depois tem outros aspectos, ações trabalhistas podem decorrer, né, de, se a empresa não tomou todas as medidas que legalmente ela deveria em função é, de ter que conter todos os riscos né, e tomar as medidas protetivas para o trabalhador, se ela não tomou essas medidas, ela, e houve um acidente de trabalho, pode decorrer acidentes, acidentes e depois demandas judiciais. E tem assim, inúmeros custos que isso podem, podem advir né? e, e, posteriormente, se esse trabalhador ficou afastado e ficou comprovado através é, das análises de acidente de trabalho que os auditores fiscais fazem que a responsabilidade era da empresa, é, ação regressiva pela AGU né, pode é, é, é, dá ênfase a um custo maior para a empresa. Então, assim, essa questão dos custos, é, acho que é algo que impacta, que precisa ser analisado, porque se tem custos para a empresa, que não são poucos, né, veja o impacto na produção de um trabalhador super especializado. Para o trabalhador, né, uma, uma mutilação, uma, uma, um afastamento prolongado é, é, é muito grande, porque você tem os gastos não só... É, esses decorrentes aí da, da contenção ali das medidas de primeiros socorros é, hospitalares depois tem tem, tem custos médicos né, depois de fisioterapia é todo um, um processo para o trabalhador recuperar e muitas vezes tem não redução consegue não consegue recuperar né e para a família também que está acompanhando ali todo é, é, aquele desgaste é, é muito grande e às vezes enfrenta tá... até uma dificuldade financeira exatamente e o óbito quanto vale uma vida né é, é claro que em uma demanda judicial né, vai se colocar um valor, mas não tem preço uma vida. Então a gente não pode se conformar com esses números todos que estão aí, né? é, a gente tem que buscar realmente que isso seja zero, porque cada pessoa é importante e, e aí nesse aspecto temos custos também para a sociedade como um todo. Os custos para o Estado são elevados pelos, pela, pelas, pelos gastos previdenciários. Sistema, né? sistema de saúde. Exatamente, o sistema de saúde né? fica supercarregado. Já é bastante complexa a situação é, da, da, da saúde no, pelo Estado de forma geral. Então você tem inúmeros custos né? e, e a prevenção é o, melhor, é o melhor instrumento. A superintendência está aí justamente para isso. Sim, nós temos um papel nacional. Né? É... O Decreto Regulamentador do, da, da Previdência estabeleceu que a, o Ministério do Trabalho compete a realização de análise dos acidentes de trabalho e o Regulamento de Inspeção do Trabalho, o RIT, é, é, incumbiu, deu a competência aos auditores fiscais de trabalho elaborarem então essas análises, buscando o quê? Não é, não é imputar a responsabilidade é levantar quais são as causas desses acidentes para que isso, é, aquela experiência ali, aqueles resultados, não... É, é, se repitam é, futuramente. Então nosso trabalho é fazer as análises, informar né, posteriormente a empresa e divulgando, divulgando de uma forma que nós estamos em todo o Brasil, né, divulgando também essas, essas, essas informações. E é, nós temos também em âmbito nacional, nós temos a Secretaria de Inspeção do Trabalho que fica em Brasília e ela coordena uma campanha nacional que é realizada anualmente, campanha nacional de acidentes do trabalho, de prevenção desse centro que é Campate, de Prevenção dentro do Trabalho. Neste ano nós, nós realizamos aqui, é, no Brasil inteiro foi realizado, e esse ano o tema foi doença ocupacional e trabalho em altura. Então nós fizemos em abril né, um seminário aqui na, na superintendência, tratando é, do trabalho em altura e das doenças ocupacionais. Só um, um, para a gente ter uma noção, há uma subnotificação já em acidentes típicos. Quando a gente fala em doença ocupacional, é mais difícil ainda você fazer aquela correlação, então, é, daquele número que nós apresentamos de 82 óbitos, né, apenas três estavam relacionados à doença. Né? É, então, o nosso papel é fazer as análises, é, desenvolver a Campate para é, difundir uma consciência de é, prevenção né, para as empresas, para os trabalhadores, para os sindicatos, envolvendo todos os, os, os, os atores, né? É, nós também realizamos este ano, estamos ainda em curso, de é, um operativo que trata é, do SESMIT, que é o um Serviço Especializado em Segurança do Trabalho e Medicina do, traba do Trabalho, em que as empresas, é, pela a norma regulamentadora número 4, né, têm que ter serviços especializados em que profissionais envolvidos da, da, da área de segurança e de, de medicina do trabalho, né, é, tem que ser contratados dependendo do grau de risco da atividade. Claro, empresas que é, o grau de risco é menor, tem que ter no máximo né, um técnico de segurança, já aquelas mais complexas de grau de risco 4, por exemplo, né, muitas vezes podem pode chegar a ter é, engenheiros engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro e auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, nós fizemos um operativo e estamos em curso ainda com várias empresas notificadas para regularizar né, a composição desse serviço. Então, esses são, são assim, claro, o atendimento de denúncias também que a gente... Qual o telefone? 3616 é o telefone, de... é o telefone é, PABX lá do Ministério. Mas também dá para fazer denúncia através do site né, do, do Ministério www.trabalho.gov.br, é, www você tem lá um link que você consegue fazer é, é, denúncias também trabalhistas. Bom, o nosso tempo terminou, a conversa foi muito rápida, o tempo passa muito rápido, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no Trabalho em Revista. Nós que agradecemos e estamos à disposição de, de, de, de toda a comunidade matogrossense na Superintendência Nacional do Trabalho, né, que fica ali no Porto, na rua...